Como Deus vê o suicídio e quais são as causas mais comuns? Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você algumas palavras de Jesus a respeito desse tema delicado e também narrar para você como foi o incidente em que o meu pai se suicidou. Aquilo que costuma levar as pessoas para o suicídio é dar um jeito de terminar de vez com uma dor prolongada. Essa dor prolongada pode estar associada a algum distúrbio psicológico, como por exemplo, a ansiedade. Mas há quem diga que isso pode estar ligado a bipolaridade, esquizofrenia, entre outras coisas. Também é muito comum que elas estavam passando por problemas familiares ou conjugais. E existe também uma correlação com pessoas que tinham vícios ou sofreram algum tipo de violência. E como exemplo, eu vou contar para vocês como foi o suicídio do meu pai. Ele premeditou isso, provavelmente por alguns meses, escreveu uma carta. Na verdade, ele também tinha um quadro de depressão, que não era diagnosticado e nem tratado. Na verdade, eu já não morava mais com ele, mas ele tinha tido uma conversa comigo no dia anterior. E muito provavelmente ele já tinha planejado tudo. Ele expressou pra mim naquele dia que ele estava com vergonha de pedir ajuda para as pessoas. Além do fato que eu já sabia que ele tinha contraído uma grande quantidade de dívidas. E tudo indica que ele utilizou esse caso para conseguir captar recursos do seguro de vida para que a minha mãe pudesse pagar as dívidas. E de fato foi isso que aconteceu, porque além de conseguir pagar as dívidas com os parentes, também foi zerada a dívida com os bancos e no final das contas não sobrou nada para minha mãe. E pensando melhor sobre esse caso e em outros casos que ocorreram na minha família, a gente reflete a respeito do suicídio que Judas tinha cometido. É possível perceber que na morte de Judas também existia um forte envolvimento com o dinheiro e também fica claro na história que ele poderia ter recorrido a alguma ajuda, que seja orar a Deus pedindo perdão, mas não foi isso que ele decidiu fazer. Muito provavelmente Judas decidiu dar um fim na vida dele, só que nesse sentido foi na vida física e não na vida espiritual, porque quando a gente diz que uma pessoa tirou sua própria vida, na verdade, ela eliminou seu corpo e não seu espírito. E o corpo representa a figura do templo de Deus, é o lugar da habitação de Deus, onde habita o Espírito de Deus, o nosso espírito também. E isso quer dizer que quando alguma pessoa destrói o templo de Deus, naturalmente isso vai ter consequências, porque esse foi o lugar que Deus escolheu para fazer habitação. O nosso corpo não nos pertence, na verdade, é uma obra construída pelas mãos de Deus. Então, como a gente poderia solucionar esse problema de sentir uma dor prolongada em que a gente quer dar um fim nela de uma vez? E eu estou falando essas coisas para vocês como alguém que também já teve um quadro de depressão, também já pensou em suicídio, mas Jesus me curou. Mas como assim Jesus me curou? Basicamente eu tive que tomar a decisão de andar na presença de Deus, andar na luz de Deus e não continuar andando nas trevas. Eu tinha que vencer a vergonha, vencer os meus medos, para poder falar desse problema com as pessoas e principalmente com o Pai, o nosso Pai Celestial. Tem gente que costuma pagar um terapeuta, um psicólogo ou ir até um confessionário de algum padre para que haja alguém para ouvir você. E muito provavelmente existem dezenas de pessoas ao seu redor que estariam dispostas a ouvir você, basta você se abrir com elas. E a cura para minha depressão na verdade se deu na medida com que eu consegui falar a respeito desse assunto com Deus e com as pessoas. Alguns dos problemas que eu tinha ou que eu achava que tinha, Deus me ajudou a solucionar todos eles e hoje eu estou aqui para poder compartilhar essa palavra com você. E uma coisa que pode ajudar você a romper com esse limite das trevas é ser sincero a respeito dos seus sentimentos sobre as dificuldades que você está tendo, mesmo que pareçam dificuldades bobas. Na medida que a gente começa a falar, isso vai ajudando a gente no processo de autoconhecimento da gente se ver como de fato a gente é, com todas as nossas forças e fraquezas. E existe a possibilidade de que seus pais, parentes, colegas da escola ou do trabalho não aceitem você do jeito que você é. E é por isso que é importante buscar a Deus, porque Ele é misericordioso como nenhum outro. Ele é capaz de compreender a gente muito mais do que a gente consegue se entender. E na medida com que a gente fala com Deus e ouve a Deus, a gente aprende a substituir aquela visão que as pessoas acharam sobre a gente para a visão que Ele tem para a gente, para os planos que Ele traçou para as nossas vidas. E quando a gente pergunta para Ele quais são os planos que Ele tem para nós, percebemos que a nossa esperança é restaurada, principalmente para as coisas celestiais, por uma vida eterna e não para a vida nesse mundo. Porque, na verdade, a vida nesse mundo, de fato, vai trazer sofrimentos. E pelas palavras de Jesus, a gente percebe que, na verdade, estranho seria se a gente estivesse muito contente e muito conformado com tudo que acontece nesse mundo. Então, se você tem sentido com muita dor, não sabe como lidar com isso, faz essa experiência de orar a Deus primeiro antes de tomar qualquer outra decisão que você vença essa vergonha e esse desejo de permanecer nas trevas e que a luz de Jesus, a luz de Cristo, possa brilhar sobre a sua vida. E se caso você quiser mais detalhes a respeito desse assunto, a gente já gravou uma live aqui no canal a respeito desse assunto. É só você clicar aqui. Se quiser entrar em contato com a gente, também fique à vontade e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!